Opa! Oh, o que, que foi? Eu quero arroz feijão frito. Feijão e, e arroz frito? Mas que jeito isso? Frito. Então, deixa eu vou preparar. Tá. Enquanto isso, você aguarda. Tá. Deixa eu baralhar. Bom, então vamos passo a passo aí com o nosso preparo do arroz e feijão frito então aí eu já adicionei um pouco do arroz aí duas xícaras de arroz cozido dá umas quatro porções e dá para umas umas quatro pessoas bem tranquilo ali tá? é um arroz bem soltinho agora eu vou acrescentar aí o, o feijão né? caldo mais ou menos aí dou, num, umas umas duas conchas ali, de feijão se vocês é possível colocar quanto mas o feijão mais, que ele seja soltinho assim, mais aguardo não aquele feijão empastado que é o segredo desse aqui ele fica bem soltinho depois de ficar bem fritinho ele fica bem soltinho é muito bom, só falta acrescentar aí agora a, a banha, né? uma colherada de banha Tu pode acrescentar aí temperinho verde, salsa, cebolinha a uh, colocar junto para fritar. Coloca no fogo baixo aí, já liguei no fogo baixo, vai dar uns 20 minutos de fritura no fogo baixo, né? Não precisa acelerar, ele vai fritando aos pouquinhos, né? Ele fica bem soltinho. Então vamos acrescentar a banha e depois de 20 minutos, vamos ver como é que vai, vai ficar. É assim que você gostaria? Sim Então pode se servir tá. Ficou bom? Sim, muito bom Tá bem soltinho, né? Uhum. Bem fritinho? Uhum. Tá contenta agora? Sim. Tá bom então.